Ei, Colosso aqui com Diablo 2 Ressurrect para trazer dicas básicas para quem nunca jogou Diablo 2. Então se liga aí no vídeo que eu vou trazer algumas dúvidas e respostas para Diablo 2. A primeira dica que eu tenho para vocês, pessoal, é referente ao acampamento. Aqui no acampamento, a Char-se é a responsável por reparar todos os seus equipamentos. Sempre que você voltar, no seu acampamento clica aqui em reparar todos os equipamentos para que você no meio da batalha não tenha uma arma quebrada uma armadura quebrada e passe aperto por causa disso a segunda dica que eu tenho para vocês é o seguinte pessoal sempre compre o tomo de identificação e o tomo de portal da cidade para que você possa acumular todos os seus pergaminhos dentro dos dois livros e aí a gente já vem com uma terceira dica nunca venda nenhum item sem identificar Lembre-se de identificar todos os itens antes de vender. O valor aumenta significativamente. Para quem não conhece Diablo, existe um baú pessoal que você pode estocar principalmente gemas, pessoal. Guardem gemas porque no segundo ato você vai conseguir pegar um cubo em que você pode mesclar três gemas e fazer uma gema melhor não que você não possa usar durante a sua gameplay mas é ideal que você guarde para períodos mais difíceis do jogo a próxima dica que eu trago para vocês é referente ao cinto de poções se você clicar no botão tio que é do lado esquerdo do numeral 1 no seu teclado você abre o seu cinto aqui embaixo se por acaso você tiver com uma poção faltando no seu cinto basta você segurar o shift e com o botão esquerdo do mouse com um clique a poção já é alocada no seu cinto. Isso ajuda muito durante batalhas, pessoal, que você vai usando as suas poções e rapidamente você precisa repor seu cinto. Então, uma outra dica que eu quero dar para vocês, pessoal, é referente à venda de itens. Em qualquer vendedor, quando você estiver na tela de venda de itens, se você segurar o botão Ctrl e clicar em cima de qualquer item com o botão esquerdo, você vende o item automaticamente, fazendo com que fique muito mais fácil do que arrastar para poder vender os seus itens no vendedor. A próxima dica pessoal é referente à cara: a cara é a maga aqui do acampamento. Se você está fazendo a sua build tanto nos, no sua skill tree como nos seus atributos e não gostou, ela te dá a opção gratuita de redistribuir todos os pontos. Então é basta clicar aqui e com o botão C do teclado você abre o seu personagem e o botão T de tatu você abre a sua skill tree. E aí você redistribui do jeito que você quiser. Bom pessoal, depois da segunda missão Cemitério das Irmãs, vocês vão conseguir um mercenário para trabalhar com vocês. Se você apertar o botão O do teclado, você tem acesso aos itens desse mercenário, é importante que você deixe ele bem equipado para que ele sobreviva mais nas batalhas, caso o seu personagem morra durante a sua aventura, basta você conversar com a caixa e ela pode te dar um novo personagem se você quiser contratar novos aqui basta você selecionar qualquer um da lista aqui e lembrando pessoal nesse primeiro ato você vai encontrar apenas Amazonas para contratar nos outros atos isso vai mudar mas aí você escolhe aqui a especialidade se é fogo se é gelo da do jeito que você quiser jogar e em muitas batalhas a outra dica é o seguinte pessoal o seu personagem fica no meio da luta, o seu mercenário. Se você quiser curar ele, basta você segurar o botão Shift e apertar o numeral da poção que você quer usar nele, certo? E aí ele vai curar automaticamente. A próxima dica que eu tenho para vocês, pessoal, se você segurar o botão Alt, aparece na sua tela todos os itens disponíveis no chão. Lembrando que nessa versão de Diablo você não precisa ficar pegando dinheiro, basta você passar por cima dele. E aí, segurando o Alt, você clica no nome do item que está no chão e sempre consegue pegar de uma forma muito mais fácil do que o comum o diabo ele vem também pessoal definido para ficar somente andando e no tutorial fala que você tem que segurar o control para correr não é necessário fazer isso se você apertar o botão r você vai alterar entre correr e andar ok Para que, que eu vou andar somente quando a sua estamina zerar eu recomendo que você ande que aí ele consegue recuperar a estamina mesmo andando e por último pessoal para fechar essas dicas você pode equipar suas magias dos dois lados do botão do mouse, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. No meu caso aqui, eu peguei e coloquei essa magia para atacar mais rápido o lado esquerdo. Eu estou usando ela o tempo todo e deixei o ataque normal como F1. Então se eu aperto F1, ele vai mudar para o ataque normal com o botão esquerdo. Se eu aperto F2, o novo ataque que usa mana, vai ser com o botão esquerdo, isso facilita muito que você pode usar duas magias ao mesmo tempo, eu faço ataque rápido e uso também visão interior ao mesmo tempo no caso da minha amazona aqui. Bom pessoal, essas foram dicas básicas para quem está começando Diablo 2 e não quer perder nada, se inscreve aqui no canal que a ideia é trazer muito Diablo aqui para vocês, eu joguei muito isso aqui na época do lançamento original do game, então eu tenho muito para compartilhar com vocês durante essas jogatinas aqui. Deixa aí um comentário que tipo de dica que você quer ver aqui nos vídeos do canal. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal. Até mais.